Salmos 51, 17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É um ato voluntário. É a nossa oferenda para o Senhor. Contrito significa submetido, esmagado, comprimido. Quebrantado significa feito em pedaços, não existe, explodiu. Tem tudo a ver com o texto anterior. Deixo-vos a minha paz. Não se turbe o vosso coração. coração que não se turba é o coração que não se move. É o coração que não existe. Submetemos aqui voluntariamente em sacrifício a mente da carne, a mente do mundo, para estarmos na mente do Espírito, em comunhão profunda, no foco do Espírito Santo, do Senhor Deus Pai, de Cristo Jesus. É maravilhoso, é interior, é o segredo, o segredo da salvação, é o caminho da salvação, é a paz que o Senhor deixou para nós.